Olá, meu nome é Dinarte Bittencourt, sou advogado, minha especialização é Direito Empresarial. Fazem apenas 15 anos que eu moro em Londrina. Morava antes na cidade de Bandeirantes, sempre advoguei para empresas. Mas escolhi vir para Londrina justamente pelo polo empresarial, pelas possibilidades em termos de empresas que tem em Londrina. Mas não só por isso mas também pelo povo, porque apesar de Londrina ser uma cidade grande, de porte grande, as pessoas ainda têm um trato é, muito amigável, diferente de outras cidades maiores. E também a situação geográfica de Londrina, que possibilita também o contato com várias outras, outras regiões. Então, a minha vinda para Londrina... Foi uma das atitudes mais acertadas que eu tive na vida. Eu e minha família estamos muito contentes e tivemos bons frutos até aqui. Por isso eu posso dizer, o meu negócio é Londrina.